Se tem uma receita que todo mundo adora, é essa. Bolo de paçoca sem açúcar. Vamos lá? Você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de pasta de amendoim, uma colher de farinha de amendoim e duas colheres de sopa de xilitol. O xilitol ele é um docente natural, que é ótimo para esse tipo de receita porque ele tem a mesma proporção de doçor do que o açúcar comum. Agora é só misturar bem os ingredientes. E por último, adicionar meia colher de chá de fermento. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 120 graus por 10 minutos. Enquanto o bolo assa, vamos fazer a cobertura. É muito fácil! São 3 colheres de sopa de xilitol, 2 colheres de sopa de vegan delight e meia xícara de água. Vamos misturar bem, até que solte do fundo da panela. Assim que criar uma consistência de brigadeiro, está pronto. Tá pronto. Nosso bolo super fofinho com muita cobertura. Eu vou decorar com farinha de amendoim, mas você pode colocar o que preferir. Agora é só aproveitar no fim da tarde com um cafezinho. Se gostou, se inscreve no nosso canal. Até a próxima.